Olá pessoal, ignorem meu olho irritado, porque hoje eu vim falar sobre os meus encontros no Tinder durante a mochila. Bom gente, como vocês já sabem, agora eu estou namorando um argentino, mas antes de eu conhecer ele, eu acabei desde janeiro de 2022 indo fazer a mochila e tudo mais, acabei tendo os encontros aí no Tinder, uns deram muito certo. Não sei se a palavra é muito certo. Alguns até que deram bom, mas a maioria foi furada. E aí eu vou contar pra vocês vários casos daqui do Tinder hoje, durante aí a minha... Estadia pela América Latina. Meses, meses, meses antes de eu começar a mochila, eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 4 anos, e eu estava muito abalada, muito triste, estava chocada com tudo que tinha acontecido, e eu estava muito sensível, ou seja, eu não estava aberta a conhecer nenhuma pessoa. Eu evitava ao máximo ter encontros ou conversar com pessoas, porém quando eu iniciei a mochila, é impossível porque eu sou libriana, gente pra começar essa história, vai vamos lá, a libriana, ela tem um jeito que vocês sabem, né, pelo amor de Deus, quem já se relacionou com libriano quem é que libriano vai saber, não é que a gente não gosta de estar sozinha tá, eu amo estar sozinha, amo estar sozinha mas sempre tem que ter um, um futriquinho alguma coisinha aí pra dar uma emoção na vida entendeu, e aí o que aconteceu foi que eu fui fazer a mochila em janeiro, saí, fui fazer a mochila super focada na mochila e tudo mais, eu realmente fui focada com o intuito de conhecer lugares e não pessoas amorosas, tá? Porque pessoas amigas, eu queria conhecer muita cultura e tudo mais, mas eu não tava focada nisso, eu realmente tava, tipo, solta, assim, no sentido de eu não quero conhecer ninguém, eu quero realmente curtir minha mochila, eu quero realmente curtir cada lugar que eu for, cada cultura, conhecer os lugares, eu quero realmente me jogar neste sentido, e aí, eu fui, meus primeiros meses, uau, fui, eu aproveitei muito, muito, muito do mochilão, mas eu estava muito sensível e machucada, como eu falei pra vocês. Ali, quando eu estava ali em Cambará do Sul já, eu já tinha baixado o Tinder, e aí eu falei, não vou encontrar, não vou encontrar, não vou encontrar ninguém, até que eu fui pro Uruguai. Quando eu fui pro Uruguai, eu fiquei num hostel. Então, gente, impossível você não conhecer ninguém no hostel, impossível. E eu prefiro muito mais conhecer uma pessoa presencialmente, do que pela internet. No Brasil, eu já tinha minhas experiências com o Tinder, né? Então, algumas muito boas, outras nem tanto. Mas eu acabei é, ali no Uruguai não usando o Tinder. Ali naqueles primeiras semanas que eu cheguei, porque o hostel já era muito badalado Então assim, gente, você não precisava nem sair do hostel Porque ali era tanta opção, tanta coisa Tanta gente, tipo, todo mundo tava na mesma vibe né? A maioria das pessoas eram solteiras E a maioria das pessoas se relacionavam Entre si. Era muito difícil Que você não se relacionasse Estando ali dentro do hostel. Em questão Dos uruguachos, eu achei eles muito Tímidos, tá? Os uruguachos mesmo Então quando você ia pra orla da praia Era muito difícil, por exemplo, o Brasil ele já, O brasileiro ele já flerta, né? Tipo, vocês já se olham, já já cruza aquele olhar, já tá ali meio que tipo, sabe? Só que no Uruguai é diferente. Os meninos, eles acabam olhando, tá? Eu vou falar até como meio que hétero, porque eu vou falar mais sobre homens, tá? Mas é, eles acabam é, olhando assim meio pra baixo. Quando você olha na direção deles, eles ficam com vergonha. Realmente é uma vergonha, gente. Não é que é assim, ah, eles não querem ficar com você. Não, realmente é uma vergonha. Eles olham assim, tipo, vê que você tá olhando, eles olham pra baixo. Eles têm muita vergonha, eles são muito tímidos. Isso faz parte da cultura deles. E aí eu acabei, tipo, me relacionando com nenhum uruguacho, nenhum. Só que aí eu acabei ficando com outras pessoas do hostel, eu acabei ficando com chileno, com brasileiro, ai, gente, tipo, ai, loucura. E fiquei com uma pessoa do Equador também. Ai, gente, nossa, foi uma loucura, uma loucura total. Muito legal, tava amando até que um dia, nas últimas semanas, eu pensei, ah, eu acho que eu quero ficar com o Luacho, né? Quero ver como que é e tudo mais, colete E assim, eles conversavam muito no Tinder. E eu adorava conversar com eles, porque eu queria aprender espanhol. Então, eu tava tipo, uau, vamos conversar, vamos conversar. E eu, tanto é que eu aprendi a escrever muito bem, por conta... a escrever muito bem, né? Nossa, tô sendo super modesta. Mas eu acabei escrevendo muitas palavras, aprendendo a escrever muitas palavras. Através do Tinder, porque eu conversava com eles toda hora. E conversando com eles, eu estava aprendendo muito espanhol, muito. Porque eu ouvia as pessoas falando espanhol, mas eu não sabia nem ideia de como escrever aquilo. Então, conversando com eles, eu acabava aprendendo muito e isso era bárbaro pra mim. Eu acho que eu tava mais no Tinder por conta disso do que pra ficar com pessoas. Até que um dia eu dei uma oportunidade pro baixo E aí, ele trabalhava numa temaqueria. eu acho que ele... E por isso que eu <risos> Por isso que eu quis ficar com ele, tô brincando, gente, mas ele trabalhava na matemaqueria. E aí eu fui pra um barzinho, eu falei, ah, se você quiser, vem aqui pro bar, nos encontrar, né, porque eu não ia encontrar com ele. Teve várias pessoas do Uruguai, gente, que falou, ai vem aqui na minha casa e tudo mais. Gente, eu nem sabia falar espanhol, eu não me sentia segura para estar na casa de uma pessoa, ainda mais em outro país. Então, eu acabava não encontrando um com essas pessoas. Eu acabava realmente optando por encontrar uma pessoa ali no bar, num lugar onde tinha meus amigos, onde tinha as pessoas junto, porque eu achava mais seguro. E aí, ele falou assim, quando eu sair do trabalho, eu te mando uma mensagem, e aí eu vou e encontro você. Aí, eu falei, ok. E ele super conversando comigo, gente, muito gente boa, muito legal. E aí, eu falei depois pra ele, olha, eu tô indo embora do bar, eu vou pro Ross, vai lá no rosto. E tudo mais que eu vou estar lá e a gente tava lá bebendo com a galera do hostel. O menino me mandou uma foto que ele estava da moto dele que ele estava vindo pro hostel, isso já era tipo meia-noite, uma coisa assim. Eu falei, ok, eu bebendo lá com a galera lá no hostel, esperando. E aí, quando eram umas duas horas da manhã, gente, ele ainda não tinha aparecido, ele não tinha aparecido. Eu mandei mensagem pra ele: oi, você não vai vir? E ele não me respondeu, e ele nunca mais me respondeu. E no outro dia ele me excluiu do Instagram e eu não sei o que aconteceu com o seu menino. Sumiu, deu um gosto antes mesmo de, de ficar comigo. Mano, ele não apareceu no rosa, falou que tava indo e não foi. Gente. Maior loucura, maior loucura. E aí, conversando com outras pessoas, eu só a gente, mas os uruguaios são assim, eles são meio loucos mesmo, eles fazem uma dessa, eles dão uma sumida, eles, eles realmente, tipo, sei lá, enfim, alguma coisa na cabeça deles, eu não sei. Mas disseram que era quase em geral que eles faziam isso. Marcavam de ir pra um rolê, sair, não ia depois ao final. Então, assim, gente, mas aí ele não me deu nenhuma explicação, e aí ele me excluiu ainda do Instagram, eu falei, cara que maluco, que maluco e aí eu já tava saindo do, da, do Uruguai ali falando, nossa cara como assim, né? Os caras são muito loucos tipo, como assim? Por que, que eles agem dessa forma? Aí as argentinas me falaram, não, mas fica tranquila que quando você chegar na Argentina vai ser tudo diferente, tudo diferente porque lá eles têm mais atitude porque lá eles são assim, assim, assim, assado ok, <risos> cheguei na Argentina. Gente, isso eu tô falando assim, só de Tinder, tá? Não é que eu fiz só isso a mochila toda, pelo amor de Deus, pra quem viu aí, eu passei pra caramba durante a mochila. Mas eu tô falando aqui já especificamente do Tinder pra que esse vídeo não fique longo. Cheguei na Argentina, ok, meses de mochilão, decidi encontrar um menino. Eu fui encontrar um venezuelano. Conversei com um venezuelanos e tudo mais, tá, tá, papo vai, papo vem. E ela falei, vamos nos encontrar. Início eu tava na casa do Elias, meu cut surfing. E meu cut surfing falou, "Mas eu vou com você até o local e você se encontra numa praça pública. Isso era à noite. E o Alan tinha saído pra um rolê. E eu eu estava com o Elias. Aí nós fomos até essa praça pública, só que aí o menino chegou, o Elias me deixou. Porque eu, eu não falei pro menino que eu ia com um amigo, então o Elias ficou me observando de longe. O Elias atravessou a rua e eu fiquei na parada de ônibus. E nisso o menino chegou, o Elias estava do outro lado da rua. Aí, neste momento, passou um ônibus na frente e eu com o menino fomos em direção à traça. O Elias me perdeu de vista. Mano... Mano. Gente, eu acho que isso... Dos melhores. E eu fui pra praça com o menino E lá a gente conversando, conversando, conversando Conversando horrores E enquanto isso, por trás de tudo aquilo Estava acontecendo um escarcel O Elias achou que o menino tinha me sequestrado. Achou que o menino tinha me enfiado é. dentro do ônibus, tinha me levado embora. E, tipo, mano, ele foi a... ele começou a chorar. O Elias, tadinho, ele entrou em desespero. Ele achou que, tipo, eu tinha sido roubada, que eu tinha... Não sei, alguém tinha me raptado. E ele acabou indo até uma polícia, falando, minha amiga, levaram minha amiga, não sei o que lá, não sei o que lá, levaram minha amiga. Gente, <risos> eu tô dando risada agora, mas eu fiquei com muita dó dele. Tipo, porque quando... Eu encontrei, ele ficou desesperado, ele tava chorando, ele tava passando mal, ele tava suando assim, ó, tipo, ele tava passando mal, realmente, porque ele achou que eu tinha sumido. Nossa, eu acho que eu fiquei uma hora e meia lá conversando com o menino. Ah, gente, sei lá, chega uma hora que eu acho que não rola o clima e tá tudo bem, entendeu? E eu acho que não rolou, e aí a gente ficou só amigos, assim, a gente ficou conversando muito eu falei, ah, eu preciso voltar. Eu fui ver no meu celular milhões de chamadas perdidas, um monte de mensagem do Elias e, gente, ele estava desesperado. Tadinho, gente, tadinho, tadinho, tadinho. Aí, eu falei pra menina, embora não encontrar meu amigo e nisso eu falei pro menino ir pra um lado, eu fui pro outro e eu fui desesperada. Tipo, eu encontro onde ele tinha me deixado e eu encontrei ele na esquina chorando, mas ele chorava de soluçar, chorava de soluçar. E eu falava assim, amigo, o que aconteceu? Nossa, a hora que ele me viu, gente, ele faltou a no chão. Ele tava tipo tremendo, tremendo, tremendo. Eu falei, ah, amigo, o que aconteceu? Por que, que você tá assim desesperada? Aí ele falou, não, eu te perdi de vista, eu achei que você tinha sido raptada. E tipo assim, gente, foi o auge, o auge, o auge, o auge, o auge. Daí nesse dia eu falei, eu falei, ai ah, não, amigo, vamos beber uma cerveja, vamos se distrair, vamos pra uma festinha. A gente foi pra uma baladinha, encontramos o Ivan, meu outro cold surf. Nesse dia a gente foi, festejou horrores e ficamos lá na festa. A noite toda, toda vez que a gente se encontra, a gente fala disso, a gente dá muita risada. Ele falou que ele ficou desesperado, que na hora foi horrível, mas hoje ele dá muita risada do que aconteceu. Em Mendonça, eu tive um outro encontro do Tinder. E assim, eu tava muito trunks e aí um dia eu falei, ah, vou conversar com uma galera aqui, vou ver o que, que vai dar conversando com o menino, ele super atencioso super carinhoso, um fofo, um maravilhoso. E eu super ali na dele, tipo, ai, nossa, eu acho que eu vou dar uma chance pra esse cara. Nossa, eu achei ele muito legal. Nossa, ele tá sendo muito atencioso. Nossa, ele tá sendo assim, uau, né? Tipo, que, que bonitinho. Ele também era argentino. Dessa vez era um argentino, gente. Primeira vez que eu encontro com um argentino. E aí, um dia ele fala pra mim, assim, ai, ah, antes da gente se conhecer, vamos marcar um encontro no Zoom e tudo mais. Eu falei, ah, tá bom, vamos, vamos vamos encontrar por aí. E eu tava tipo, assim, nossa, que legal, né? Tipo, ele tá querendo passar uma segurança pra mim. Eu fui, Fui encontrar com ele pelo Zoom, né? Abri meu Zoom, fui encontrar com ele. Falei, ai, uau, um encontro virtual. E aí ele, oi, mãe, como está, Nós Falando, né, em espanhol. E eu super feliz. Ai, nossa, tô em que em lá Aí ele falou, ah, então eu queria muito conversar com você. Porque eu achei muito legal o seu perfil. Você é muito, tipo, espontânea. Não, não, não, ah, E aí ele, então... <risos> Ai, não, gente, isso, eu, não, eu não acredito até hoje que isso aconteceu. Ele abriu um PowerPoint, gente. E eu fiquei tipo, que isso? E ele falou, olha, mãe, eu trabalho numa empresa assim, assim, assado. Eu acho que isso vai ser interessante para o seu perfil e tal. Gente, o cara daqueles esquemas de pirâmide, e ele simplesmente tinha marcado um encontro comigo no Zoom, me ofereceram um trabalho de pirâmide. Eu tava desolada, eu tava desolada. Eu falava, gente, por que, que eu tô usando esse aplicativo? Por que, que eu tô fazendo isso? Pelo amor de Deus, gente. Mas foi. Eu acho que foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceu. De verdade, eu tenho até um print aí, ó. Vou até... Te... Embaçar um pouco? Gente, eu só queria beijar. Aí ah, depois eu voltei pra Buenos Aires e aí eu peguei um avião até Ushuaia. Quando eu cheguei em Ushuaia, eu senti uma introspecção muito forte. Eu senti que era o um momento de eu ficar comigo mesma e eu realmente fiquei. Foi uma semana submersa, assim, na natureza, um lugar maravilhoso, mágico. E eu realmente fiquei tranquilo. É, nos últimos dias eu sempre vou dar uma é, futricadinha no Tinder. Eu sempre vou nos últimos dias, porque eu acho que eu já tinha aquele na cabeça, né? Eu vou no último dia, porque daí eu converso, eu vou embora e, tipo, tchau, entendeu? Tipo, não vou ter essa chance de encontrar com essa pessoa. Porque eu acho que eu mesma auto-sabotava no time Porque eu acho que eu queria e não queria. Aí eu tava nos últimos dias lá, conversando com o boy, conversando com o outro e tudo mais. E só conversando com a gente, pelo amor de Deus, vocês também fazem isso, né? Vocês não conversam com uma pessoa no Tinder, não. Vocês conversam com várias pessoas que eu sei. Eu fui encontrar com o um menino... Só que eu não tinha intenção de ficar com ele Desde o primeiro momento, não tinha mesmo Eu fui encontrar com ele E eu não vou dar muitos detalhes Porque eu acho que eu não quero expor essa pessoa E quando eu cheguei no bar pra encontrar com ele Eu percebi que ele realmente tinha um aspecto fisicamente Que me chamava atenção Ele tinha um corte na cabeça dele muito grande Era visível ver os pontos E aí eu cheguei ele falou Ah, você é a Mayara e tudo mais Que a gente tá conversando, encontrei comigo Só que tipo no Instagram dele, no perfil dele e tudo mais Não tinha nada disso, né? Tipo fotos Ok, aí eu fui com ele, sentei pediu uma cerveja, ele pediu uma cerveja também, a gente conversou horrores, e aí, né, óbvio que a gente tava se conhecendo, conversando, e aí ele me contou a história da vida dele, gente. Eu realmente não vou entrar em detalhes, porque eu não quero expor a vida dele, eu acho que ele me contou coisas muito pessoais, e ele teve um AVC, e isso fez mudar totalmente a vida dele, ele realmente ficou dois anos em coma, aquilo me paralisou quando ele começou a me contar me paralisou, me paralisou total, ele foi muito fofo comigo, ele deu muita risada a gente conversou muito, ele tomou o que aconteceu na vida dele, realmente ele ficou com paralisia, ele tem, tinha dificuldade de andar, e ele realmente tinha, até na fala dele era um pouco mais cortada cara, tipo, aquilo me mudou tipo, completamente, eu falo com ele até hoje, assim, a gente conversa, troca a maior ideia até hoje, ele foi super atencioso comigo, ele me levou embora pra casa, ele realmente, tipo assim, tem uma força de vontade de viver que é surpreendente. Ele falou que ele tem esquecimentos e que pra me encontrar no Tinder, ele acabou marcando na agenda dele e a agenda dele avisou que teria o um encontro comigo, porque ele acaba tendo, às vezes, ausência de memória. Gente, foi uma história... Essa, essa história foi, tipo, muito louca. Ok. E, foi, e eu fui pra casa, ele foi pra casa dele, tipo, nada aconteceu, a gente virou super amigo depois. E aí, né, essa história de toda vez eu, Mayara, né, ir pra um lugar, aí, um open bar... um open, <risos> ir pra uma festinha que é sempre assim, ai, ah, pague um, dois sabe eu adoro uma promoção eu acabei incorporando isso para a minha vida amoroso. Então eu fui ter um encontro no Tinder, lá em Ushuaia mesmo, e aí eu fui encontrar é, com o um menino, só que eu estava conversando com vários meninos, como eu falei pra vocês aí anteriormente, né? E marquei o um encontro com ele, eu falei, ah, interessante, gostei, vou lá ver ele. Aí, gente, fui, encontrei com ele, aí ele veio, me abraçou, me beijou, ele tava numa mesa, eu cheguei no bar, ele tava numa mesinha, aí eu cheguei, oi, tudo bom? Só que eu não olhei para a mesa ao redor, não vi, Ele eu vi que ele estava com mais dois meninos, mas eu nem olhei pros meninos, eu simplesmente só cumprimentei ele, e saí porque eu estava com muita vergonha Não porque eu sou antipática, mas eu estava com muita vergonha Aí falei, oi, tudo mais, eu vou sentar ali fora Eu estava com a Alan Aí cheguei lá fora, sentei, tomei uma cerveja com a Alan Olhei pro meu celular Quando olhei pro meu celular, o fulano mandou mensagem pra mim assim O fulano, que não era o menino do Tinha. Era um outro Olá, tudo bem, Mayara? Isso tudo é espanhol, gente Eu estou aqui na mesa do fulano que você acabou de cumprimentar Dois por um Esse foi o encontro Aí, gente, eu fiquei com muita vergonha, porque imagina Só que aí a, a gente, tipo, se... Sabe? Aí ah, eu, eu sou muito, tipo, desencanada, derrissada, falei, ah, que vergonha, olha isso que situação, né? E acabei desencanando. Daí eu acabei ficando com, com os meninos. Mas, assim, gente, foi a situação. Esse dois por um, pra mim, foi o dia, nossa, foi um dos mais engraçados. O Alan, ele rachava de dar risada, ele rachava de dar risada. Porque depois chegou uma hora no bar, que tava eu sentada bebendo cerveja, e tava os dois meninos assim, tipo, na minha frente. E eu, tipo, Alan, o que que eu faço? E você acha que parou aí? Não parou aí, não. Fomos para o Calafate. Eu com a Alan resolvemos que nós íamos separar, ela queria voltar embora. E nesse dia a gente foi por uma ponte, a gente chorou, foi um dia muito intenso, estávamos em El Calafate. Eu estava de moletom, gente, eu tinha que sair de casa de moletom porque estava muito frio e eu estava muito confortável em casa. Eu só saí porque eu queria comer comida japonesa, o Alan também queria, então a gente foi comer comida japonesa. Nós nesse dia decidimos que ia nos separar, então a gente estava chorando muito, a gente estava muito emotivo, eu estava assim, muito capenga, a gente estava muito capenga. Depois que choramos, voltamos, né? Aí aquela a intensidade toda, eu falei, ah, Ela, vamos parar aqui tomar uma cerveja no bar, né? Tipo, antes da gente ir embora. Aí a gente sentou na mesa e paramos pra tomar uma cerveja no bar. Nisso, eu tenho a brilhante ideia, como sempre, de abrir meu tinte. Primeiro, menino, que eu vi ali, gostei, eu falei, hum. OK, vou dar um coração. Gente, eu só dei coração nesse menino, abriu a conversa. Aí eu fechei a conversa, coloquei meu celular do lado. Quando eu olho para a frente, dá tipo, gente, o menino estava na minha frente, tipo, tava eu aqui, o menino estava na minha frente, era francês. Aí eu olhei assim para a cara dele, eu olhei para Alô e falei: "Alô?" É o menino do Tinder, não é Alain? Aí eu mostrei a foto e falou: Ela falou, Meu Deus é. Aí eu fui e mandei assim: Você está no bar tal? Isso em é inglês, tá, gente? Porque o menino, detalhe, não falava espanhol. Nisso ele falou: Sim. Só que eu fiquei olhando pro Alain, porque eu sou essa. Eu sou jogo a país que deixa eu pegar fogo aí. Tchau, tô saindo. E nisso eu fiquei conversando com o Alain. E aí ele me mandou mensagem assim: Te achei. E nisso ele começa a comentar com os caras franceses. Tinha mais cinco franceses na mesa. Aí nisso vira todos os franceses pra mim e começa a fazer uma algazarra, gente. Detalhes franceses, tinha três lá que já tinha passado pelo Brasil, então já pegou o jeitinho brasileiro de ser, né? Então eles começaram a gritar: Vem aqui pra mesa, vem aqui pra mesa, e, tipo, falando assim. E eu morrendo, morrendo, morrendo de vergonha, gente, mas eu morria. O, o Alô falava assim: Eu não vou sentar lá, eu não sei falar francês, eu não sei falar inglês, pelo amor de Deus, o que, que a gente vai falar com eles? Eu não sei. Eu falava, Alô, eu não sei, só vamos, porque enquanto a gente não for, eles não vão parar de gritar. Aí, galera, eu sentada lá com o menino, o que eu tinha dado match e tudo mais, conversando, lá, conversando com. O menino tava, digo o tradutor pra gente. O menino do Brasil, eu falava com ele, ele falava Pro menino, menino, pra menino, menina falar ela, e a gente ficou, só que chegou uma hora que a gente queria conhecer, conversar coisas pessoais, né, conversar coisas, tipo, por exemplo, da nossa, da nossa ficada, né, do nosso match, e aí o menino resolveu usar o Google Tradutor. gente, depois a gente rolou beijo, os meninos franceses eram muito legais, ai, gente, eles eram muito lindos também, tipo, mas eles eram muito, muito, muito legais, muito legais mesmo, ai, a gente fez uma algarra naquele bar, foi muito bom aquele dia, aí, depois a gente saiu, né, deu um beijinho na ele, a gente deu um beijinho, porque, a gente, o europeu é uma raça muito difícil, viu, nossa, o europeu é muito difícil Mas tudo bem, a gente ficou Deu certo, deu um match, foi muito legal E depois a gente encontrou várias vezes, né? A gente se reencontrou lá em El Shauten. E ele tava indo embora pra França Os meninos iam continuar o mutilão, mas ele tava indo embora pra França já Tipo, depois de uma semana, eu acho que ele foi pra Foz do Guaçu E foi embora pra França de novo E nisso, em El Chaltain, eu com a Alain nos separamos Então eu acabei subindo sozinha Acabei parando de usar o Tinder, assim É, que eu não tinha mais uma pessoa que tava ali comigo Então eu não tinha muita segurança Mas aí um dia, quando eu cheguei lá pra cima, lá em Esquel, boa, muito tranquilo hostel. Eu falei, ah, vou ligar aqui vou ver o que é. Tava com tédio, e aí eu fui e liguei o Tinder. E aí eu dei match com o um cara e a gente começou a conversar. E aí, gente, eu tenho uma sorte, gente, eu não sei, mas eu tenho uma sorte. eu fui pra cozinha do hostel, eu quando eu começo a ouvir a voz Do cara e eu olho assim pra trás Eu falo, meu Deus, é o um menino de Tinder É um menino do Tinder, é um menino do Tinder E as gente conversando horrores Só que eu não falei pra ele que eu estava no roster. eu identifiquei que ele era do roster porque eu não queria encontrar, na verdade Gente, eu, eu acho que eu usava Tinder só pra, sei lá, aprender Espanhol, não sei, eu não queria encontrar com as pessoas Assim, eu não queria realmente ter um encontro Com essas pessoas, eu usava mais pra passar tempo Pra conversar, pra, sei lá, pra dar Um chat, assim, sabe, pra conhecer pessoas E aí eu fui dormir, no outro dia eu ia embora de manhã para rodoviária, só que quando eu chego na rodoviária, eu sento na rodoviária e ele vem e senta atrás de mim. E aí, quando eu vou comprar a passagem para ir embora, ele fala, você está aqui na rodoviária, não é? Aí eu falei, sim, só que daí a gente vai, se encontra, a gente, tipo, dá um beijo no rosto, fala, Ai, tu se apresenta com a maior vergonha do mundo. E a gente entra no mesmo ônibus, mas em bancos separados, aí depois ele seguiu viagem, eu parei em Al E ok, gente. Não rolou nada, mas, mano, olha isso que... Em Bariloche foi meu auge, né? Porque aí, quando eu tava em Bariloche, eu conhecia tantas pessoas físicas, né, fisicamente. Encontrar uma pessoa e eu fiquei interessada na outra, sabe? E aí, tipo, como eu fiquei três meses, tem muita história, gente, tipo, o que aconteceu em Bariloche. Mas é, teve um dia que eu fui, é, fiz o um encontro com a minha amiga lá. A gente foi se contar com dois meninos, nós duas fomos juntas. Chegou lá, eu odiei o menino, odiei mesmo, eu queria matar ele, menino, tipo, a gente tava, tipo, ah, com o menino. Acabou que numa hora lá, se trocou os casais, eu fiquei com o outro menino, ela ficou com o outro menino, e assim, deu, <risos> deu super certo, porque ela acabou até ficando apaixonadinha por ele e tudo mais, eu, tipo, tive um lance lá com o cara, mas, tipo, ok, passou. Um dos meus encontros em Bariloche foi o único para a minha vida, que foi que eu marquei um encontro com o um menino às 6 horas da tarde e outro às 8 horas da noite. Eu não tinha intenção de jogar com ninguém. Eu tô falando de verdade, tô falando do coração pra vocês. E aí, quando foi às 6 horas da tarde, eu fui encontrar com o menino, a gente foi comer, tipo, foi super legal e tudo mais. Eu falei, olha, 8 horas eu vou encontrar com o meu amigo. Porque eu gostei muito dele como pessoa, e sabe? Tipo, eu queria ter a companhia dele. Você quer ir comigo? E aí ele falou, ah, tá bom, vamos. A gente toma uma cerveja, a gente se encontra tudo junto e vai. Tá bom. Saiu, 8 horas eu fui, cheguei no encontro, cheguei no barzinho, levei ele no bar do meu amigo, <risos> que morava comigo em Bareloche, ele trabalhava lá. Levei, porque eu falei, gente, vai ser dois meninos, pelo amor de Deus, eu vou encontrar com eles num lugar seguro, eu vou encontrar no bar que meu amigo trabalha, óbvio. Quando o meu amigo passou e me viu com os dois meninos, ele olhou e fez assim, brasileiro, que é isso? Já eles começaram a se seguir no Instagram, porque eles tinham várias coisas em comum, assim, eles, eles moravam ali na mesma cidade, então assim, eles... Tinha várias coisas em comum. Eu adorei o outro menino, realmente. Eu acho que eu ficaria com outro menino, mas naquele momento eu não ficamos, entendeu? Tipo, não rolou. E aí, nisso, ele falaram, nossa, quanto tempo vocês são amigos e tudo mais. Eu falei, gente, eu, eu conheci todos vocês hoje, tipo... <risos> e eles ficaram chocados. Tipo assim, mano, você trouxe a gente no mesmo encontro. Como é que você faz isso? E eu falei, ai, gente, é, é isso. Eu sou assim, sou assim, sou louquinha, então Eu nem fiz. Foi muito legal. Eles viraram super. -me. Até hoje eles se seguem no Instagram. O áudio desse dia é que tinha um show do Toquinho. Fui com um deles até a porta pra ver se eu conseguia ingresso pra entrar. E aí eu levava os três. Só que aí eu não consegui ingresso. Por quê? Eu cheguei lá na porta e só tinha um lugar. O que, que aconteceu? Eu olhei pra um e falei. Eu vou entrar. Aí ele falou: não, entra, entra mesmo, que é importante pra você. Vai e entra. Eu vou voltar lá pra, pra falar tchau pro cara. E aí eu entrei pro show do toquinho, ele voltou pro bar com o menino, os dois caras lá, e tipo, mano, eu fui. <risos> eu fui pro show do toquinho, deixei meus, meus encontros do Tinder lá sendo amigos. E é isso, e é sobre, tá, gente? Fazer é, laços, né? Fazer encontros com as pessoas. Tipo, uns encontros muito loucos, assim, durante a mochila foi muito engraçado, e foi muito mais engraçado ainda, porque eu não sabia falar muito bem a língua, então era sempre muito engraçado. Mas eu realmente, gente, falar a verdade pra vocês, eu tenho um pouco de preguiça de ser solteiro Tenho um pouco de preguiça, de verdade. Mas tudo bem, eu aproveitei muito, eu conheci gente de muitas nacionalidades, eu fiquei com gente de muitas nacionalidades, eu dei muita risada. Eu tenho pessoas que hoje são meus amigos, na verdade, sabe? Cada bochichinho que aconteceu foi muito importante, foi muito legal. E eu continuarei unindo pessoas, apresentando uma pras outras. Ai, se não rolou um clima sexual, um clima tipo assim, ai, que você não gostou da pessoa que você não quer mais ficar com ela, pelo menos se diverte, entendeu? Ai, gente, se diverte, se solta, se liberta, sabe? De, de amarra, sabe? Eu aproveitei esses encontros como se fosse, tipo, uma... <risos> Foi muito engraçado, muito engraçado. Sério, cada encontro foi muito engraçado. E aí, gente, e depois de Pareloche, né? Eu acabei aquetando meu facho, porque eu conheci uma pessoa muito especial, que foi o eu E eu conheci ele, e a gente começou a ficar, e depois a gente começou a ficar e eu comecei a ficar exclusivamente só com ele, né? Depois nós seguimos o um mochilão juntos, então eu acabei que não usei mais Tinder, porque pra mim não fazia mais sentido. Eu gostava muito dele, queria ficar só com ele, e não era um relacionamento aberto. A gente nem tinha relacionamento, na verdade, né? Né? Tipo, a gente só foi ter relacionamento mesmo depois que eu voltei pro Brasil. Tipo, foi muito louco. E aí eu me diverti, gente. Essa, essa é a verdade. Eu adoro essas conversas, adoro essas histórias. Eu voltei pra casa, assim, com muita história, muita bagagem e muita coisa, realmente. Bom, esse foi meu seriado Libriana Vibes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim nos comentários se vocês já tiveram alguma história parecida de viagem, tá? Ou de encontros do Tinder. Deixe seu like, curtam, comenta, compartilha se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam porque me ajuda muito. Levem alguns momentos catastróficos da vida de vocês para o lado do engraçado, que é a melhor coisa, eu acho, que vocês podem fazer. Gente, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Fico com a história de vocês aí no comentário, me enchem de comentários. Eu amo as historinhas de vocês. Não deixe de assistir a playlist Mochilão América Latina 2022.